Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Conforme prometido, vou lhe passar a música Acácia de forma bem detalhada E tudo começa já na afinação A primeira aqui, o bordão, corta de número 6, é um dó a próxima na corda número 5 é um Fá, na número 4 é um Dó, e na número 3 também é um Fá, então ficou Dó, Fá, Dó, Fá. A próxima aqui na corda de número 2 é um Sol, beleza? E aqui na corda de número 1 um, é um Dó, beleza? A primeira sacada que eu utilizo já para começar essa música, eu utilizo na corda número 6 e 5, já um Hammer On, mandou solta e um harmônico na 12. Beleza? O primeiro movimento será da seguinte forma: na corda de número 6 você vai tocar aqui na casa de número 8 e na corda número 2 você vai tocar aqui o 12, certo? E as demais aqui solta. Beleza? Quando você fizer esse movimento, logo eu vou permanecer com o dedo 1 aqui na 8, logo vou mudar o 4 para 10. Tranquilo? Agora, a mesma sacada, 7 e pegando 8 aqui, ó. Beleza? Ficando esse movimento. Beleza? É claro que tem as sacadas rítmicas, que eu acredito que você vai pegar aos poucos. Agora, o próximo acorde, eu já mando aqui o bordão, certo? O Dó, no caso, solto aqui. E faço uma pestana na casa de número 7, pegando as cordas 4, 3 e 2. Logo, na corda de número 2, eu toco aqui o 8, depois eu volto para o 7. Beleza? Então, este foi o primeiro movimento. Agora, o próximo movimento, você vai tocar aqui na corda de número 6, casa 3. Beleza? Já na casa de número 7, nós vamos fazer uma pestana com o dedo 4, pegando as cordas 4, 3, 2 e 1. Um. Beleza? Então, ficou... Agora, eu só mudo aqui o meu dedo 2, pegando na corda número 6, casa 5, e a pestana já vai para a casa de número 3. Beleza? Logo, eu complemento aqui na corda de número 2, casa 5. Logo, aqui eu vou utilizar as cordas 5, 4, 3 soltas e vou tocar aqui na corda número 2, o 10, beleza? Logo após eu faço um, um slide aqui, da 7 para 8 e a 7 novamente. Faço um pull off para pegar ela solta. Logo na corda número 3 nós vamos tocar 5 e 7, então ficou... Viu a sacada aqui que eu pego a nota solta? Beleza? Esta parte eu repito duas vezes, porém na segunda vez eu só toco as duas notas mesmo. Beleza? Veja lá. Você viu que eu não toquei como eu fiz no início, né? a segunda eu faço... Só as duas mesmas lá. Aqui é igual. Beleza? Então seria duas vezes. Agora vamos para outra parte.